Olá Brasil, está começando agora mais um boletim cultural aí na tela do seu smartphone, do seu computador e quando você vê esse rostinho lindo aqui ó, na sua casa, no seu trabalho, você já sabe, vem coisa boa por aí, por aqui e aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante o final de semana muita música bacana, bares, restaurantes também o um cinema, né, que faz muito sucesso aqui no Boletim Cultural. Olha só, eu quero começar o programa de hoje agradecendo a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, há 40 anos, cuidando de toda a nossa família com a farmácia Big Forte. Ah, você pode contar com certeza, viu? Outro recado é que nós estamos também já há algum tempo no Instagram, arroba Boletim Cultural. Então se você não segue o perfil do Boletim Cultural no Instagram, tá na hora de você seguir, né meu irmão? Ó, Inclusive lá, é, o, o nosso diretor Laércio vai colocar na tela, nós damos o um sorteio, é, vamos fazer um sorteio no dia 28 de julho, na última semana desse mês, um bolo de um quilo da Sodia Doces para você escolher. O contemplado vai escolher entre esses dois sabores aí, é o chiffon e também o bolo moça pudim. Bom, hum, é uma delícia o bolo de um quilo da Sodia Doces em Santa Bárbara do Oeste. Que beleza, que bacana! E para você participar do sorteio, você tem que estar seguindo o perfil do boletim cultural. Tem que estar seguindo também o perfil do aço de doces e bolos em Santa Bárbara do Oeste, tem toda a explicação, a mecânica da promoção para você participar lá no Instagram. Não deixe de participar então, tá bom? Sem contar que lá é uma extensão do programa aqui, outras informações que não saem aqui, as informações mais imediatas, mais urgentes, programação que chega de última hora para a gente, nós colocamos lá no Instagram. Bom, então não deixe de seguir arroba Boletim Cultural. Sem demora, vamos começar com música aqui no Boletim Cultural. Né? Roda a vinheta. Legal, final de semana agitado no Espetos e Cia, em Santa Bárbara do Oeste, americana, toda a nossa região, movimentando o Espetos e Cia, que fica no Jardim Terra América, em Americana. Nesta sexta-feira, hoje, dia 15 de julho, tem Gabriel Ferreira mandando o melhor do sertanejo. Já amanhã, sabadão, tem Danilo Giroto, é, o show sempre a partir das 8 horas da noite. O Danilo Giroto mandando o sertanejo, pop rock e também, lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Osvaldo Beira, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Viu? Um lugar muito gostoso para você curtir com a família e com os amigos. Tem um playground lá. A criançada adora, sem contar que a é culinária, os espetos são deliciosos. Um lugar aconchegante também os espetos e cia. Legal? Continuando aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje no Bar Santo Campo tem os meninos se apresentando no Santo Campo, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, sexta-feira, né? vamos se apresentar no Bar Santo Campo, que fica na rua 13 de maio, número 963 no centrão de Santa Bárbara do Oeste, também um lugar maravilhoso, super aconchegante para você curtir com a sua trupe, com a sua galera, viu? Bar Santo Canto, hoje tem The Ones, essa banda que está sempre aqui na nossa programação. The Ones hoje se apresenta na Rota da Música, é a Rota 378 Empório Bar, que fica na rua Hernani Pereira Lopes, 378, um Jardim Flamboyant em Campinas, lugar gostoso também. E a banda The Wones dispensa comentários com o melhor do pop rock, do rock pra você. Beleza? Amanhã, sabadão, tem Juarez Angelini. É, Juarez Angelini que manda também o melhor do pop rock, do rock. Amanhã, sabadão, ele estará no Deck 7 Music Beer. A partir das 7 horas da noite, o deck 7 que fica na Avenida dos Expedicionários, número 614, no Jardim dos Calegares, em Paulínia. Ó, oh, que beleza, que bacana, né? O Juarez Angelini mandando o melhor do pop rock e do rock em toda a nossa região. Continuando aqui, para você que prefere uma música sertaneja... Hoje tem Fábio Vila mandando o melhor da música sertaneja lá no Boteco da Rosa, lugar gostoso também que fica na Avenida da Indústria. Número é o número 844, no Jardim Pérola em Santa Bárbara do Oeste. O Fábio Vila que manda o melhor da música caipira, da música sertaneja. E Domingão tem mais Fábio Vila, é, ele vai se apresentar. Lá na, no Salão da Festa Social, no centro da Pastoral Nossa Senhora Aparecida, no Domingão. Ah, o Fábio Vila faz um showzaço lá, a partir das 6 horas da tarde, em comemoração a Santa Ana. É, o Fábio Vila mandando também o melhor do sertanejo, moda de viola, para você e para todo mundo que vai curtir lá. Legal? Bacana? Ó... Para você que foi ao médico, ele receitou um medicamento, seja ele é, de farmácia manipulada ou não, você pode, você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É há 40 anos a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. É uma farmácia ampla, aconchegante, com vários setores lá, cosméticos, tem o setor... De perfumaria, de primeiros socorros Tem também o setor do bebê, né? Com fraldas, lenços umedecidos Com preços imperdíveis, viu pessoal? É, preços imperdíveis O endereço tá na tela aí Tem o telefone também, o WhatsApp para você consultar a taxa de entrega Porque eles entregam aí na sua casa Com muito conforto, com muita comodidade Farmácia Big Forte Prata 1 Nessa você pode confiar com certeza, no mercado já há 40 anos, né? É seriedade no trabalho, é sucesso, é tradição incomparável. A farmácia Big Forte, Prata 1, do seu Luiz Oswaldo Moreira e toda a família, beleza? Vamos agora à programação do cinema para você que estava esperando, né? Para curtir o final de semana com o seu mozão grudadinho ali dando uns beijinhos, por que não? Vamos lá, roda a vinheta. Nas telas do cinema no Movie Tivoli Shopping, shopping continua em cartaz Store, Amor e Trovão. Ainda em cartaz Eu Jurassic Girl. World, Domínio. Like e pra você que prefere um filme de animação pra curtir com a família toda, tem Minions 2, A Origem de Gru. E Lightyear. Tem o filme O Telefone Preto. E encerrando a programação do MovieCon do Tivoli Shopping tem o um filme Do Rei do Rock, Elvis. He was my destiny. Muito bem, essa então a programação do MovieCon do Tivoli Shopping que vai até a quarta-feira dia 20 de julho. Então aproveite, chame a família, os amigos, tem filme para todo mundo, né? É o filme. É, filme de animação, filme do Elvis, filme de ação também. A programação do Move.com está um sucesso. Pessoal, fico por aqui então. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook, tá bom? Dê aquela força legal pra gente. Deixe o seu comentário também falando o que você vai curtir nesse final de semana. Manda aí, já marca os amigos, fica à vontade, beleza? Eu fico por aqui, um forte abraço. Valeu e tchau! you.